Flamengo vence o Defensa de Justiça na noite desta quarta-feira. No vídeo hoje, canal do Israel vou falar um pouco desse assunto. Vou falando aqui um pouco desse jogo. Porque o Flamengo encheu de gols e atropelou o Defensa de Justiça na noite desta quarta-feira. O Flamengo que aguarda o vencedor de Internacional e Olímpia que jogam hoje... É, jogo hoje, né? Às 8 horas da noite e e aí o Flamengo vai esperar esse jogo aí, né? É, deixa nos comentários o que você acha, quem, quem passa? Inter Olímpia. Deixa nos comentários. Apesar de o Inter empatar no primeiro jogo lá em Assunção, né? Lá em lá em Assunção, empatar o primeiro jogo. O jogo foi 0 a 0, né? E agora o Inter tenta se classificar, né, pegar o Flamengo. Será que, será que vai repetir em golpe 2019? 2020 não. O Flamengo não enfrentou o Internacional. O Internacional foi eliminado pelo Boca, né, o ano passado, né, 2020. E agora o Flamengo tenta aí tenta chegar aí, tenta vencer né? o Internacional. Vamos para cima dele, porque Libertadores não é fácil, né? Libertadores é difícil, né? É um, advers... é um campeonato traiçoeiro e também não é fácil, não. Vou falando aqui dos gols, porque os gols foram marcados por Rodrigo Caio no primeiro gol. Depois, o defensor empatou com a falha do Diego Alves, né? O Diego deu o passe para o Diego Alves e acabou, acabou aí. É, o cara tava ali na área, né, tava ali bem perto dele, depois a bola foi para ele, né, o cara do de, jogando de defesa, e depois a bola foi pro gol, né, 1x1, um um um, né, é, o, depois o Rascaeta fez o segundo gol, 2x1, um, né? depois o Flamengo fez o gol, Vitinho, duas vezes. Hashtag, nunca critiquei. É isso, hashtag, nunca critiquei. É, o cara tá jogando muita bola, né? O Vitinho é um jogador que joga muita bola, fez gol contra o Bahia, tá jogando demais é, nesse comando do Renato, né? Renato recuperou esse jogador, é um jogador bom. Michael, né? O Michael tá jogando muita bola, né? E, e quando, quando o sem Senna ó Flamengo, né? Ninguém gostava do, do, ninguém gostava, né, do Rogério, Rogério Senna, né? Porque o Rogério Senna é porque o Rogério Senna recuperaram, né? Não é por causa de gostar, é que não recuperaram, né? Recuperavam os jogadores do Flamengo, né? E agora que o Renato tá recuperando esses jogadores aí. Deixa aí nos comentários o que, que você acha. Será que é Flamengo e Inter? Será que vai repetir igual 2019? Deixe nos comentários se eu conto com vocês Não é inscrito? Se inscreve no canal Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo E deixe o like Porque o teu like é o nosso canal Falou, fui!